Então, a questão colocada é considerar a função g, que está representada na figura. Dizem-nos que o ponto de coordenadas menos 1, menos 2, pertence à representação gráfica desta função e pedem-nos a expressão algébrica. Então, em primeiro lugar, sabemos que se trata de uma parábola. Logo, se é uma parábola, é uma função quadrática. E a função quadrática é do tipo g(x) de x igual a ax ao quadrado. Só temos que encontrar qual é o valor de a... Para esta nossa função. Então, para calcular o A, sabemos que uma coordenada qualquer que esteja em cima deste, desta representação gráfica é do tipo y igual a x. Ao quadrado. Então, daqui vem que cada valorzinho de A, isto é, o valor do A, é dado por y sobre x. Ao quadrado. Então, vamos ver aqui o nosso exemplo. O nosso exemplo dá-nos o ponto menos 1, menos 2. Então, 1 menos 1 menos 2, se eu for substituir o y por menos 2 e o x por menos 1, o que é que nós obtemos? Obtemos que o a vai ser igual a menos 2 sobre menos 1 ao quadrado, que é o valor do x, fazendo os cálculos dá-me menos 2. Quer dizer que o valor de a para a minha função aqui representada é menos 2. E concluímos, claro, que o nosso g de x é igual a menos 2x ao quadrado. Este menos 2 que nós fomos obter era precisamente aquele menos 2 que estávamos à procura no início quando vimos a expressão geral de uma função quadrática.